Olá, amigo internauta, leitor do Jornal do Diário do Suzano, começando mais um episódio do nosso podcast Toque de Cura, é, recebendo aqui novamente o Luiz, né? No último episódio foi o Caio. Voltamos então aqui com o Luiz, nosso convidado aí, já, já figura carimbada já é aqui, já é <risos> antigo. É, a gente vai falar no episódio de hoje, né, um pouco sobre uh, como a quiropraxia ajuda né? os atletas, seja aí o atleta já mais profissional, mas também aqueles que. Fazem exercícios, assim, em grande escala, mas também não são profissionais. Acabam isso, sendo só aqueles, mas é, né? fazem outras coisas. Então, o assunto de hoje é, é isso. Se você é um praticante... Assíduo do esporte, acho que esse é, episódio vai te interessar bastante. Lembrando vocês que vocês podem comentar aqui no, no vídeo que eu passo a pergunta para o Luiz ou para outro convidado que esteja aqui presente para comentar a, a dúvida de vocês, mesmo que o episódio seja sobre outro assunto, não tem problema nenhum. Luiz, só recapitulando, né? O toque de cura está aqui na rua Baruel, né? Isso é o número, eu sempre esqueço o número, é, é o 544. 544. 544. E também quero lembrar das redes sociais do Toque de Cura, Instagram, né? Isso, legal, você tocar nesse assunto. Instagram e é um site, né? Isso, a gente tem o Instagram oficial do Toque de Cura, underline quiropraxia, que é o de todas as unidades, né? E cada unidade agora tá com o seu Instagram também. Ah, isso. agora dividiu isso? Isso, aí ah, essa semana, semana passada aí a gente... Começou com esse novo Instagram, que agora tá Toque de Cura Suzano mesmo, Ah, bacana, né? pô. Então, quem quiser, que tiver interesse em fazer uma consulta lá, pode procurar Toque de Cura Suzano nas redes sociais. Bom, Luiz, de novo, quero agradecer a sua participação aqui e pedir para você dar uma saudação. Sim, claro. Boa tarde, pessoal. É, obrigado aí mais uma vez. Hoje a gente vai falar de, de quiropraxia no esporte, né? Então, tanto os benefícios que a quiropraxia pode trazer para os atletas aí, profissionais, amadores... Pessoal que gosta de, de praticar atividade física, de qualquer, é, qualquer, qualquer tipo de atividade física, uhum. né? E, e o quanto também essas atividades físicas ajudam num tratamento de quiropraxia, né? Então, Bacana. o vice-versa aí, né? É, eu, eu quis separar assim, Luiz, não sei se está muito certo, falar um pouco primeiro daqueles que são, praticam esporte mais de forma amadora, assim, mais na, na intenção de se exercitar e não necessariamente de competição. Claro. Pode uhum. ser assim? Claro, a gente dividir Dessa forma? É, então, eu queria Sem comentar problema. um pouco a respeito daqueles que fazem mais, praticam mais corrida, uhum. né? Muita gente... Pratica mais a, a, a modalidade de correr, de um ser esporte exercitado. fácil, é, né? Mais em prático, termos, né? né? É. Em termos é mais, fra... mais fácil, né? Você tá... Às vezes a pessoa mora perto de um parque ou de uma praça. Isso. É o não mais, precisa é... de muito equipamento. Só um ali, tênis né? ali e já, já quer correr. Então, eu isso. queria te perguntar um pouco em relação a isso, se lá na clínica vocês recebem gente que pratica de forma amadora e não um atleta profissional Sim. que corre. E como que a quiropraxia atua junto dessa, desses pacientes? Legal, cara. Você começou por um tema muito bom aí, porque, na verdade, <risos> eu adoro corrida, né? É, eu, você corre, né? Eu corro, eu isso. Co eu acho que é um, eu, particularmente, penso até em correr, assim, mais vezes, porque é, é mais fácil mesmo. Isso, é, é, é muito legal, porque, igual a gente falou, é, é, é um esporte que não precisa de muito equipamento, você não tem muitos gastos, né, com, hum. com a corrida. Lógico, você pode... Ir, o céu é limite ali para todos os esportes, né? Você pode comprar diversos equipamentos ali. E eu gosto muito da corrida de, de montanha, né? Corrida em trilha ah, e tal. É. Então, até participei de uma prova recente aí, uma prova que foi bem legal. Mas, enfim, a corrida é, ela é um esporte de impacto, né? Então, mesmo que seja simples ali de você só colocar um tênis e sair correndo, tem alguns cuidados ali para você tomar, né? Uhum. É, sempre uma pessoa que gosta de correr e está até com a intenção de aumentar né, os níveis ali da corrida, é sempre legal fazer um esporte, um, uma atividade física em conjunto, né? Então... Uma preparação para a corrida, né? Ah, tá. Alongamentos, exercícios de mobilidade, exercícios de fortalecimento voltados mais para a corrida, né? Porque senão você vai só para a corrida, até um certo ponto, tudo bem. Você for correr uma, uma distância menor, né? Com uma intensidade menor. Agora, conforme você vai aumentando os níveis desse, desses treinos... Você é, precisa preparar o seu corpo para aquilo, senão a chance de você uhum. se lesionar é grande, né? Porque senão você vai só sobrecarregando e não tem essa, essa preparação ali por trás, né? Isso vale para a maioria dos esportes de impacto, né? Então, é, por exemplo, a corrida, é, futebol, vôlei, basquete, né? Uhum. Então, são esportes muito bons, mas que precisam de um fortalecimento, de um alongamento ali por trás uhum. para poder ajudar nessa preparação, né? E a quiropraxia, ela ajuda muito, sempre a gente vai falar de um mesmo objetivo, assim, né? Independente de, de qual esporte seja, mas de realinhar o corpo, de fazer o corpo ter um equilíbrio melhor para praticar aquele tipo de esporte, é, pensando nos atletas mais amadores, né? Quando a gente falar lá do, dos atletas profissionais, já tem até alguns objetivos a mais aí, mas... É, prevenir as lesões para aquela pessoa uhum. é, praticar o esporte com saudável ali, né, então a maioria das pessoas que a gente atende na clínica hoje em dia são atletas amadores então uma pessoa que trabalha com qualquer outro tipo de coisa e gosta de praticar ali o seu, sua corrida seu futebol, Opa, é, seu ciclismo essas uhum. coisas assim, né, então esse esse conjunto aí é um combo muito muito legal, né tanto da quiropraxia ajudar no esporte quanto o esporte contribuir para você ter uma, uma coluna mais saudável uma saúde melhor né? é, quando você pensando em corrida assim geralmente o que mais tem de problemas problemas de coluna joelho geralmente é muito de membros inferiores né uhum. então joelho tornozelo joelho acho que mais né joelho é, é a, a maior quantidade assim porque muita gente acha que é isso só sair correndo e pronto <risos> né e aí tem toda uma forma de, de pisar né você tem é, às vezes, na maioria das vezes, se a pessoa nunca fez nada e vai começar uma, uma corrida, por exemplo, né? Ela vai ter vários desequilíbrios ali no corpo, né? Então, os, os músculos do nosso corpo, eles funcionam como se fossem uns elásticos ali que estão puxando, contraindo e relaxando para fazer os ossos se movimentarem. Né? Uhum. É basicamente, Entendi. isso que faz a biomecânica do corpo funcionar, uhum. né? E aí, se você tem músculos que estão mais fortes do que outros, que estão mais tensionados do que outros, você vai ter um desequilíbrio geral ali do corpo, né? Uhum. E aí, você sai correndo, você vai sobrecarregar mais um joelho do que outro, mais um tornozelo e tal. Então, acontece muitas lesões musculares mesmo, né? Distensões, é, às vezes até rupturas aí dos, dos músculos, né? Que são lesões um pouco mais, mais graves. Os entorces, né? Então, machuca bastante ligamento Sim. nesses entorces, por exemplo. Seja de joelho ou de de tornozelo, de quadril, é... a, a maioria das lesões são essas, assim, que uhum. acabam... Aí tem as fraturas por estresse, por, por exemplo, então, aí já é num caso mais de um atleta profissional, né? Ele vai ter, por muito impacto, muito esforço repetitivo, muito movimento... Né, repetitivo, aquele osso ele vai fraturando, né? É. Então é o que a gente chama de fratura por estresse, né? Que é quando se faz muitas vezes aquele movimento? Isso, de... né? Você tá batendo ali, por exemplo, o calcanhar né no chão muitas vezes, e provavelmente de uma forma errada, então você pode gerar uma, fratu uma fratura ali ou uma fratura até em estruturas um pouco mais acima por conta daquele impacto, né? Uhum. Então e... são lesões comuns. E no caso a... lá, quando você é por exemplo, um paciente com algum problema de, de joelho, calcanhar, a quiropraxia lá exatamente, vocês fazem o que exatamente com ela? Legal. A gente sempre vai corrigir a coluna como foco, né? É, a nossa, é o nosso principal instrumento de trabalho ah, aí, a coluna. Mas tem muitas pessoas, principalmente os atletas, que procuram às vezes por lesões em membros, né? Então, ombro, cotovelo, punho, joelho, quadril, tornozelo e por aí vai. E, e aí tem... Algumas técnicas complementares, tem ajustes que a gente pode fazer nessas articulações também, mas é um uhum. pouco mais difícil, né, de você ter um, um mau posicionamento do ombro, mas na maioria das vezes você vai ter lesões musculares ali, lesões de tendões, ligamentos, as tendinites, né, uhum. famosas tendinites aí. Então, as, tem algumas técnicas complementares que a gente vai ajustar a coluna para deixar o corpo mais equilibrado e, e funcionando melhor biomecanicamente. Funcionando melhor também o sistema nervoso dessa pessoa que está passando ali pela coluna, né? Comunicação, cérebro e corpo. E também essas técnicas, por exemplo, até trouxe hoje aqui uma, uhum. uma fitinha aí para a gente mostrar. Ah, bacana, né? verdade. É, Isso daqui é uma, um tipo de técnica complementar que a gente usa, que é o kinesiotape, né? O Kinesio, ele é uma fita elástica, ela não tem nenhum medicamento, tá? Tem várias formas de, de ser aplicadas e, e várias... É, Várias indicações para poder uhum. aplicar ela, né? Mas na maioria das vezes ela vai trabalhar como uma forma de propriocepção, né? Uhum. Que é fazer o corpo perceber aquela região, fazer o cérebro perceber aquele ponto que está machucado, Entendi. né? Então a gente coloca ali, ela vai ficar fazendo uma certa pressão, vai ajudar um pouco no movimento. Ela não imobiliza nem nada, ela só dá um suporte, uhum. tá? Que é o que a gente faz quando a gente está machucado, né? Então a gente acabou de bater o cotovelo, por exemplo. A gente fica ali apertando, Entendi. fazendo isso daqui, uhum. isso inconscientemente a gente está tentando chamar a atenção do cérebro, falando, ó, corre para cá que machucou aqui. Ah, né? interessante. E a fita vai ficar fazendo isso sem você ficar pressionando ali o tempo inteiro. É. Dá para usar em, no corpo todo isso daqui. Vocês né? usam isso lá na, na clínica? A gente usa, usa bastante até assim, tanto para coluna, né? É, os músculos da coluna, quanto também, principalmente para membros, assim, uhum. a gente usa bastante, né? Ah, Legal. Eu queria perguntar também um pouco daqueles que são viciados em academia. <risos> vai de manhã, vai à noite. Vai. Eu já sou o contrário, né? Eu já nunca vou, né? Eu paguei <risos> e não fui. O, como que funciona com quem vai muito à academia? Pode desenvolver algum tipo de problema? Não contra as academias, óbvio, sim, mas... sim. Pode ter algum tipo de, de, de, de, de problema, de situação? Certo. Qualquer esporte, na verdade, a gente pode ter o overtraining ali, né? Uhum. Que é o, o excesso de treino, né? Então, a musculatura, as, a, os ossos, as articulações, os ligamentos, tendões, por aí vai, eles precisam de um certo tempo para se recuperar, né? Então, é, pode ser numa academia, numa musculação, pode ser no crossfit, pode ser na própria corrida ou qualquer outro esporte. Se você não tem uma, uma periodização ali de treino, né? para dar um certo descanso, ou então, se, ah, eu fui na academia hoje e treinei certas regiões do corpo, né? Uhum. Amanhã eu vou de novo, ou hoje à noite eu vou de novo, vou fazer um aeróbico, por exemplo, né? Ou uhum. eu vou treinar outra parte. Aí tudo bem, né? Lógico que o profissional mais indicado para passar esse tipo de treino é o educador físico mesmo, Sim. né? É, mas agora, se for né esse excesso sempre treinando a mesma coisa achando que aquilo vai ah eu quero ficar fortão por exemplo uhum. né e vou fazer só treinar só peito fazer só supino todo dia uma hora vai dar algum problema é, assim né uhum. então e a mesma coisa a corrida ah, eu quero correr mais vou correr todo dia de manhã e de tarde vai machucar também uhum. né então é tem que ter essa essa orientação a gente sempre aconselha o o esporte a atividade física para porque a gente sabe de todos os benefícios aí que a, que a atividade física tem, tem para a saúde, para a saúde da coluna não é diferente, mas a gente precisa de, de uma orientação e o educador físico é o melhor profissional aí para ajudar nessa montagem aí dos treinos. Legal. Né? Antes de a gente chamar o intervalo já, uhum. Luiz, queria perguntar um pouco também a respeito de quem anda bastante de bicicleta, né? Às vezes Isso. faz essas corridas, aqui da região a gente tem muito... Retiro assim, tipo, vai pra Sabaúna, uhum. né? vai para Guararema até, tenho até um parente que ele é bem ligado nessa parte de, de bicicleta, né? Sim O que, que ele pode desenvolver, então, que ele tem que tomar cuidado, né? E como que seria lá na, na clínica, assim, já recebeu algum paciente Que teve algum já. problema por andar muito de bicicleta O que, que ele desenvolve, assim, pode desenvolver? Sim, tanto de andar muito e desenvolver algum problema Ou até de ter algum problema já E às vezes a bicicleta... Só aflorar aquilo, né? Ah, então, tem muita gente, por exemplo, pela posição ali do, de pedalar, é, começa a sentir dor na lombar, é muito comum, né? Porque você vai ficar naquela inclinação ali pra frente. Uhum. Às vezes a pessoa já tem uma, uma machucada ali na lombar e a, a posição vai só fazer ela sentir dor, ter o sintoma, né? Uhum. É, dor na lombar, às vezes essa dor na lombar pode ir pras pernas também. Então, começar a afetar o, o, os membros inferiores. É uma coisa que é muito comum, dor no pescoço E às vezes essa pessoa, o motobike tem muita vibração, muito ah, impacto sim. e tal Ela começa a sentir as mãos, né? Então, dormência, formigamento uhum. nas mãos e tal Mas na maioria das vezes até por, por provenientes do pescoço E não por uhum. problemas na própria mão, né? Então, é, são basicamente esses problemas assim E da mesma forma, no, no pedal também a gente tem que tomar cuidado ali com, com a posição Fazer uma né, altura certa do banco A altura certa a distância certa do banco e o, o guidão ali da bicicleta, uhum. né, o tamanho certo de bicicleta, porque tem essa também, né? Tem isso tem também, todo, tamanhos, muitos detalhes, né? Isso, então <risos> se você fizer alguma coisa de errado dentro disso, provavelmente você vai se machucar. Ah, <risos> entendi. Tá, joia Bom, chamar um rápido intervalo então, pessoal, a gente volta no próximo bloco para falar um pouco também daqueles profissionais, é, atletas mais profissionais que praticam aí de forma mais regular, acabam aí até sobrevivendo através do esporte. É o tema do próximo bloco. Fique sabendo das novidades do esporte de Suzano no Arena DS, com Arnaldo Marim Júnior. Toda segunda-feira, ao vivo, às 13 horas no YouTube e nas redes sociais do Diário de Suzano. Olá, amigo internauta, voltamos para o segundo bloco do nosso podcast Toque de Cura. Falamos aqui um pouco no primeiro bloco sobre como que funciona a quiropraxia com aqueles atletas mais amadores, que praticam mais aquela corrida como forma de se exercitar. Agora a gente vai falar um pouco aqui a respeito dos profissionais. Eu quero falar de profissional, mas não exatamente só aquele jogador que é o mais profissional ah, é. de todos. Mas muitas vezes, por exemplo, aqui em Suzano, né, a gente tem o futebol que tem os times ali, o ZAC, né? Tem ali Sim. o Ecos, que é outros times assim, né, campeonato amador, mas são jogadores que eles recebem Sim. um valor. Então, basicamente, eles vivem daquilo. São profissionais também. E são profissionais, só que a estrutura é bem menor. Eu Sim. queria falar um pouco em relação a eles, né? Uhum. Como que funciona, e, talvez você até pode falar, os clubes maiores, eles têm algum profissional de quiropraxia e como uhum. que funciona para esses, seria ideal eles passarem com algum Alguma clínica, na toque de cura lá, por sim, exemplo? Sim, é, sim. Os, os clubes maiores, assim, né? é, pensando no futebol ou, ou outros esportes, né? Basquete, vôlei, por aí vai. E também os atletas profissionais de outras modalidades, hum. né? É, eles costumam ter mais os fisioterapeutas. Mais eles. Né? Tem, tem fisioterapeutas que são... Tem a especialização ali, às vezes, em manipulações e tal, que vão trabalhar com alguns hum. ajustes, né? Que... É o que a gente faz da quiropraxia também, mas a maioria é, é físio, uhum. né? É, quiropraxia, assim, no Brasil é, é difícil de ter, né? Por exemplo, a gente tem, eu tenho um, uma conhecida que trabalha no futebol americano lá no Rio e tal, uhum. mas é bem específico, assim, Entendi. né? É uma coisa que, até por a quiropraxia estar tá num processo ainda de regulamentação, para ela entrar dentro de um clube, entrar dentro de, de alguma... É, de alguma equipe, assim, é um pouco mais difícil, mas seria excelente, Sim. né? E até para esses atletas, né? Que são profissionais aí também, mas é, são tanto atletas profissionais, mas também trabalham com outras coisas, né? Uhum. É, seria excelente, porque além de, deles terem ali o, o trabalho que já exige, né? Do corpo, às vezes mais da mente até da pessoa, uhum. né? E isso vai ter o seu o seu impacto no corpo físico, ele vai ter o desgaste físico dos treinos, né? De, de, de alta exigência ali que ele vai ter do corpo, né? Até para completar a sua resposta, Luiz, uhum. é, o, o jogador de futebol, ele está ali usando uma chuteira, né? Sim. Como, quanto que a chuteira pode impactar ali na, na saúde do corpo dele? Sim, sim. A chuteira é não absorve tanto o impacto, é. né? Igual numa corrida que você vai usar um tênis que tem tênis hoje em dia de placa de carbono, de, uhum. né, que funciona como se fosse uma camelástica, né? Mas a chuteira tem isso, então o impacto vai ser muito maior, né? A pressão que isso vai exercer na lombar, por exemplo, da, desse atleta, né, desse uhum. jogador com certeza vai ser bem maior também, né? Tem a questão ali do, da própria pisada, né? Então eu já joguei muito futebol quando era mais novo também, hoje em dia só de brincadeira, olha lá, né? E, e tem muito de... Nossa, meu pé era cheio de calo antes, ah, assim, né? Então, uhum. a, a pisada vai sofrer com isso também, né? Sofrendo a pisada, dali pra cima vai, vai sofrer junto, né? Porque uhum. você vai pisar torto, vai pisar com mais carga em pé do que o outro e tal. Às vezes você machuca, né? Nesses calos mesmo, assim, você vai machucar e vai tirar mais a carga de um lado do que do outro. Então... Uma coisa vai puxando a outra, né? É, lá na quiropraxia, além, por exemplo, a gente fala bastante da coluna, né? De joelho. Uhum. Mas, por exemplo, uma, uma torção, entorce, assim, uhum. é tratado também com vocês? Não tão especificamente assim, né? Porque no entorce, pensa que... Uh, você tem praticamente uma luxação, né? Então, um entorce lá do tornozelo, né? Então, é como se o osso saísse fora do lugar e voltasse, né? Uhum. Então, nessa de sair e voltar, é onde ele machuca muitas estruturas ali, né? Então, principalmente ligamento, né? O ligamento, é ele está ali exatamente para segurar esse movimento, para não deixar sair do lugar, né? Uhum. E quando você faz, às vezes, lá por uma torção, por pisou no buraco, por exemplo, né? nesses campos uhum. aí que tem um monte de buraco, é, ou até na corrida, ou, sei é. lá, caiu de bike, Ou, né? ou no caso aqui, vou dar até dar o exemplo. O uhum. um jogador do Palmeiras agora, né? Um dos importantes lá, sofreu lá. Mas o cara no... caiu em cima dele no tornozelo ah. e teve um entorce lá. Então, e aí, aí provavelmente o ligamento foi embora, né? Deixar, é. Ou rompe, ou, ou tem uma ruptura parcial, né? Uhum. Então, assim, às vezes é um caso cirúrgico. E aí a Físio vai ajudar muito para poder reabilitar esse, esse tornozelo depois, Sim. né? Porque precisa, vai, vai fazer uma cirurgia, vai ficar imobilizado e vai precisar recuperar esses movimentos depois. E aquilo entra muito quando não é um caso cirúrgico, por exemplo, Entendi. né? O kinésio ajuda muito na recuperação dessas coisas. Então, você teve um entorce, mas não rompeu o ligamento, ele tá com edema, ele tá inchado, tá inflamado, então... Vamos fazer coisas para acelerar essa, essa recuperação desse ligamento, né? Uhum. Já que não precisa da, da cirurgia, por exemplo. Entendi. Né? É, queria comentar também um pouco, né? A gente até já recebeu aqui lutadores, né? gente que luta, karatê, uhum. às vezes é um uh, outro, Muay Thai, assim. Jiu-jitsu. É, né? Tem alguma coisa em relação a isso de recomendação que você poderia passar ou até que já recebeu lá na clínica? Sim, sim. A gente atende, você falou agora da, da luta, né? E a gente patrocina alguns atletas, assim, tanto em Mogi quanto aqui em Suzano, ah, né? É, de, de MMA, né? Às vezes de Jiu-Jitsu também, né? Aqui em Suzano a gente tem o Fábio, né? E esses caras sofrem, né? A coluna deles é... Eu tenho que aguentar um tranco ali, né? O Jiu-Jitsu mesmo, né? O pessoal fica muito com as pernas... É, flexionadas, né, próximas do corpo. Então, isso uhum. vai fazer com que a coluna vire um C ali praticamente, né? Uhum. E ainda tem a carga de outra pessoa ali em cima e tal, né? Tem, por exemplo, no MMA que junta todas as, uhum. a, as, as lutas, modalidades aham. aí de lutas, né? Então, esse pessoal, além da, do, do dia a dia, de treino e tal, tem as competições que vão arrebentar ali com, com o corpo, Entendi. né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa... Pra, tanto para prevenção, quanto também quando tiver alguma lesão, né? É, ó, patrocina lutadores, então, sim, né? Sim. Bem, bem conceituado. Essa semana mesmo... Estou te cortando aí, Não, desculpa. tranquilo, pode falar. <risos> A gente... Eu atendi um... Foi em Mogi, mas ele é, ele é personal. Ele, esses atletas profissionais que, que trabalham também, uhum. né? Ele ficou um tempão parado, ele compete no atletismo. Então, ele faz 100 metros rasos, faz é, salto em distância faz o um revezamento lá de 4 por 100, se não me engano que chama, uhum. né? E, e aí ele passou essa semana por uma dor lombar, que ele foi fazer uma, uma competição lá, caiu meio de mau jeito no salto à distância e tal, e ele foi assim, com a intenção de nem, nem ser patrocinado, nem nada, né? Sim. E aí, a gente conversando, eu fui entendendo ali do cara, falei, não, então a gente vai te patrocinar ah, aí na primeira né? consulta <risos> já, né? E aí agora ele volta essa semana, ele tem competição, ele tem brasileiro semana que vem, Vamos dar um jeito de recuperar ele aí O cara tá batendo todos os... Ele chama Jefferson Nascimento Ah, Depois legal Procura pronto. ele no Instagram aí E o cara voltou, ele ficou um tempão parado Agora ele voltou na categoria Master aí e tá arregaçando nos recordes de todo mundo <risos> Legal, <risos> legal Bom, pessoal, vou chamar agora então mais um rápido intervalo A gente volta pro terceiro e último bloco aqui do nosso podcast Toque de Cura Fique sabendo das novidades do esporte de Suzano no Arena DS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 a gente encerrar aqui, Luiz, uhum. só queria, né, depois a gente ter falado bastante sobre esporte, mas reforçar a questão do esporte, né, da importância de praticar alguma atividade física para a nossa saúde do corpo, a gente já, de outros episódios, falando de coluna, de cervical, de lombar, Sim. quanto que é importante a gente se exercitar para fortalecer os músculos, para a gente ter uma, uma boa saúde do corpo, Sim, né? com certeza. É o que a gente comentou no início, né, tanto os benefícios que a quiropraxia traz para o esporte, mas... Uhum. Pensando principalmente na gente que está dentro do consultório, o quanto o esporte ajuda a gente, né? Lógico, vai ter esses esportes, esses atletas de alto rendimento que vão né, ter lesões e se machucar por conta do esporte, mas também tem muitos benefícios que, que vai estar que vai tá junto ali, né? Então, a atividade física, pensando é, no que a gente faz dentro do consultório, é muito bem-vindo e é necessária na verdade, né? A gente uhum. brinca que a atividade física faz parte até do, do tratamento. Porque muita gente que está que sedentária, né, sedentária mesmo, assim, de só trabalhar, comer e dormir, né? Hum. E a, eu entendo também Sim. que é, é, é muito corrido e, e desgastante aí o dia a dia de muitas pessoas, né? É, mas que seja 15 minutos que você faça ali por dia de algum tipo de atividade, né? Que faça bem tanto para o seu corpo quanto para a mente, para o emocional, para o psicológico, né? É... Todos os benefícios, você procurar na internet. Benefício do esporte, benefício da atividade física, uhum. é inúmeros, né? São inúmeros. Então, para quiropraxia não é diferente, né? A gente indica muito, por exemplo, pilates, é. musculação... É isso que eu queria perguntar. É. Né? Você acabou puxando. <risos> A minha mãe faz pilates. Certo. Eu queria perguntar... Qual a sua opinião em relação ao, ao Pilates, né? Não é uma concorrência da quiropraxia, né? Não Nada, não, não. Pelo contrário, eu indico para todo mundo. Bacana. <risos> a pessoa fala, ah, eu quero fazer quiropraxia e Pilates. Excelente, cara. É, é uma combinação muito boa, porque o Pilates, ele trabalha, como é o yoga também, né? Uhum. O yoga, ele trabalha muito alongamento, é, fortalecimento, mobilidade do corpo, respiração, é, atenção no momento presente, né? Uhum. você estar tá fazendo ali o os exercícios, o yoga tem muito das meditações também, né, então são exercícios, assim, muito completos, né, então a gente indica alguns desses, né, por exemplo, a musculação também ajuda muito no que uhum. a gente faz, é, não que a gente seja contra os outros, eu faço, faço corrida, por exemplo, né, é, mas igual eu falei, a gente precisa, às vezes, fazer um, um esporte que seja um pouco mais preparatório ali para o corpo, né, para você enfrentar as atividades ali do, do seu dia a dia e tal, do trabalho e por aí vai. É, e às vezes algumas atividades vão ser um pouco mais de impacto. Então, elas precisam ser trabalhadas com mais cautela um pouco. Mas qualquer tipo de atividade que você esteja fazendo e se sentindo bem, excelente. Está valendo. Está valendo, com certeza. Bacana. Isso é o que importa. Bacana então, Luiz. Ó, chegamos então... Ao final aqui, queria Legal. agradecer novamente Sua participação, hoje falamos então Sobre a prática de esportes né O que que, é, como a, a prática Dos esportes, óbvio, tem seus benefícios Mas também pode afetar o nosso corpo Foi Sim. um pouco o tema de hoje, tanto do lado Daqueles profissionais Quer dizer, daqueles praticantes profissionais E dos praticantes mais amadores Isso. Então, agradecer a sua participação aqui Luiz, e pedir para você dar uma saudação final Para quem acompanhou a gente Legal, obrigado mais uma vez aí Vocês, é... O que fica de lição aí hoje é que o movimento é vida, né? Ah, então ó, o... Legal essa frase. É, gostou? A gente usa bastante, porque o princípio nosso dentro do consultório é manter a coluna em movimento. Tudo que está travado, bloqueado ali, sem movimento, atrapalha na nossa saúde. Então, a atividade física é, entra muito nisso também, né? Uhum. Então, o movimento é vida. Tudo que a gente conseguir fazer de, de movimento e não ficar estático, parado, sedentário ali, com certeza vai trazer benefícios aí para nossa saúde. Legal, Beleza. agradecer então a audiência de todo mundo, lembrando, Toque de Cura, agora tem a rede social deles, é, Toque Isso. de Cura Suzano, na, no Instagram, você pode procurar lá, pode ligar, fazer aí a sua consulta é, com o Luiz ou com outro profissional que esteja lá, agradeço a audiência, lembrando, você pode deixar seu comentário aqui, é, que eu vou trazer para o próximo profissional, seja o Luiz ou o outro, para que ele esclareça a sua dúvida em relação a algum assunto que já foi abordado ou que ainda não foi. De repente, até pode virar um tema também de algum episódio. Uhum. Beleza? Muito obrigado, então, pela audiência, pessoal. E até o próximo episódio.